Olá galera tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, seja bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital pessoal fica comigo assista é o vídeo até o final que eu vou que te eu um passo a passo como você tá adicionando tá um parceiro ou tribuir parceiro aqui na tua página Beleza então isso aqui é bem importante Okay? então tem alguns conceitos aqui que eu vou te passar que você precisa saber a tá? com essa referência. Tá, se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, desse conteúdo, peço que você já deixa aqui embaixo, já, já se inscreva no canal aqui, deixe seu like e também não se esqueça de poder ativar o sininho para ser notificado assim que eu vou lançar um conteúdo para vocês aqui, novo aqui no nosso canal. Beleza, e outro ponto, tá, são aulas aqui, curtas esse bem direto ao ponto, consequência que você vai estar tá seguindo. Vou deixar aqui no card aqui acima, tá, para você tá já tá acessando e também no link aqui da descrição do vídeo, tá. Bora. Neste ponto, o que, é que você vai fazer? Tá? Você vai vir aqui nessa tem nessas duas opções. Adicionar pessoas e atribuir parceiro, tá bom? Vou te explicar aqui essas duas opções. Aqui, adicionar pessoas, tá? Se você quer que alguma empresa, tá? É, delegue a tua página, tá? Trabalhe com a tua página. Então você vai poder sim de fato usar essa opção, tá? Você pode colocar aqui, você pode até adicionar você, tá? Porque aqui agora no momento tem só você aqui, tá? Por exemplo aqui, ó, tá? Em casa sou eu aqui. Tranquilo. Mas se você tiver é, com acesso de outra empresa na tua conta, então de fato aqui vai ser, vai ter que a outra empresa. Então você vai clicar, tá? Nessa empresa, ok? Então você vai permitir que ela tenha acesso à tua página. Então tem aqui ó, as permissões, tá bom? De poder publicar conteúdo, você tá? pode assim abrir essas opções aqui ó, automaticamente aí vai liberar essas três aqui ó, tá? De forma automática, correto? Então aqui ó, é ver empresa da página. Você pode clicar aqui também, você pode permitir para ela aqui. Então é, é isso, vai tudo vai ser de acordo, né? Conforme você é, queira que essa empresa, ok, é, tenha acesso a todas as informações aqui da, da tua página, correto? Mas neste caso aqui, como, como é só você, não tem problema, você vai dar permissão aqui a tudo, tá bom? Então, dê para você só essa informação aqui, só os consegue para você não se perder com essa informação, beleza? Então, você vai clicar aqui em atribuir, que okay, ó, atribuindo, pronto, concluído, ó, certo? Concluído, perfeito, tá? e aqui no caso aqui tá bom é atribuir parceiro tá no caso que são parceiros tá bom você vai pegar aqui ó identificação da empresa ok ou obter link para compartilhamento tá bom que você pode pegar aqui pelo número de identificação da empresa tá você vai colocar aqui neste caso é o número da identificação dessa empresa tá bom da, da outra conta de anúncios beleza você vai inserir ele aqui tá ao inserir você vai permitir que todas essas opções aqui embaixo tá então é, isso vai clicar em avançar, clicou em avançar, pronto, já vai estar tá aceito aqui já, ok? Essa opção, beleza? Então nesse caso aqui, tá, é para você poder, é, que caso que você queira, tá, trabalhar com empresas que possa estar tá delegando aqui também dentro da tua conta, ok? E você também pode estar é, tá adicionando também parceiros para poder, né, trabalhar junto com você, tá? Então não tem é, diferença alguma com esse conceito aqui, beleza? Só para te explicar porque eu achei importante, tá, todos esses, de esses detalhes para você não perder um conteúdo assim semelhante como este aqui no nosso canal, beleza? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse, tá, esse leque aqui, tá, de conhecimento. Espero que você tenha gostado, beleza? E se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo, o cara vai ser muito importante, beleza? Então não perde nenhum conteúdo que eu entrego para vocês aqui, de forma gratuita aqui de Facebook Ads, yes, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus até o um próximo vídeo. Fui!